9 Curiosidades sobre Dragon Ball 1. Os Namikusei crescem muito mais rápido do que os humanos ou Saiyajins. Por isso, Piccolo é totalmente adulto quando enfrenta Goku no torneio de artes. Mas, na verdade, ele tinha apenas 3 anos. 2. Não existem fêmeas Namikusei Assim, seu processo de reprodução funciona com um indivíduo vomitando o ovo. 3. Em 2009 foi lançado o filme live action intitulado Dragon Ball Evolution, um filme odiado pelos fãs. James Wong, o diretor do filme, confessou que ele nunca assistiu um único episódio de Dragon Ball, ou leu qualquer mangá antes de realizar o filme. Isso explica muita coisa. 4. Criador do Dragon Ball clássico, Akira Toriyama, já revelou quem é seu personagem favorito. Apesar das inúmeras personalidades, ele prefere Piccolo. Segundo ele, apesar de ser muito clichê, a ideia de alguém do mal virar bonzinho é muito atraente. É quem ele mais gostava de desenhar. 5. Laut é uma mulher com uma doença estranha, que a faz mudar entre duas personalidades diferentes sempre que ela espirra. Lauch aparece em Dragon Ball, mas não aparece em Dragon Ball Z. A resposta para isso é que Akira simplesmente esqueceu que ela existia. 6. O cabelo dos Saiyajins não pode mudar de forma, pois além da cauda, uma característica dos Saiyajins completos é que não podem mudar o penteado. Para aqueles que contam com apenas parte do sangue Saiyajins, é possível ter um cabelo diferente ao longo do tempo. 7. O protagonista de Dragon Ball é Son Goku, que aparece em todas as produções da franquia. Ele é um alienígena da raça Saiyajin, que foi enviado à Terra para destruir a vida no planeta e preparar a invasão. No entanto, ele sofre perda de memória e sua missão inicial é deixada de lado. 8. Na versão brasileira do anime, existem muitas cenas que foram cortadas da versão original. Isso ocorreu porque algumas delas envolvem nudez gestos obscenos e violência grave considerada imprópria para crianças. Globo e Cartoon Network foram as principais responsáveis pelos cortes das cenas consideradas polêmicas. 9. Dragon Ball fez um sucesso tão grande que ganhou relevância além do seu próprio universo. Artistas de outras grandes produções como Naruto e One Piece se inspiraram na saga de Goku e afirmam isso.